Para operarmos com limites de funções, é importante entendermos os limites laterais, por exemplo, o limite lateral pela esquerda. A notação é a mesma, a diferença é que sobre o expoente de C, colocamos esse sinal de menos. Esse sinal de menos está significando que os valores de x podem se aproximar o quanto quiserem de C, desde que por valores menores que o valor de C. Podemos simplificar isso como x menor que c para essa avaliação de limites pela esquerda. Um gráfico pode ajudar a gente a entender isso melhor. Como estamos buscando o limite lateral pela esquerda, limite de f de x com x tendendo a c menos igual a L, nós estamos utilizando sempre valores de x que são menores do que o valor de c. Então, o x vai sempre estar à esquerda de C, por isso chamamos de limite lateral pela esquerda.